galera, Gabriel e Davi, espero que vocês curtam o canal, São fanzão. junto, espero que vocês continuem curtindo aí o tempo fechou? É nóis, valeu! Tamo junto!